Aqui, o senhor Euríptes. O senhor Euríptes está chegando aqui E eu vou conversar um pouco com ele Tudo bom, meu amor? Tudo bem, e agora, e agora, que... agora, né? Foi é, amigos. Eita, coisa boa é, Aí, ó é O senhor é, é natural de... De, de... de Delfinópolis Delfinópolis? É, mas eu fui criado aqui em Capitinga, minha família, tudo aqui de Capitinga todo de Capitinga? É aí, ó E, e, e, e o, o senhor mora em Franco há quantos anos? Ah, há 50 anos que eu estou aqui. Morando aqui nessa terra do calçado? Isso. E o senhor trabalhou aqui muito em que, senhor Aurico? É persiana, né? Persiana. Possui bairro uns 25 anos. Depois trabalhei com as meninas persianas. O filho do senhor é o Zé Mauro? Zé Mauro e o André. E né? o André, os dois, né? Isso. E o senhor fazia o que lá? E eu trabalho na manutenção né? e manutenção. Montagem, montagem. Montagem. Não é que eu estou me, me, me elogiando, não melhor montador de pensão, o melhor consertador de pensão que já tive. Aqui até. na Santa Rita? Tá todo lado. É mesmo? Eu, eu fiz serviço pra Campinas, para São Paulo, reforma. A primeira que eu, que eu entreguei, nunca tinha visto aquilo lá. Até o primeiro dia que eu fui trabalhar com elas, eu exemplo, se mandasse eu puxar ela, eu não sabia, né? É. Aí os Zé Malafa assim, olha, vamos ser, vai ser preciso. Do... E eu tinha, na época que eu desquitei, eu, eu fui lá pra Campinas. Montei um bairzinho, já fiquei lá quatro anos. Quatro anos? Vendi, falei, eu vou montar um lá em Franca, mas não vou, eu vou trabalhar só com salgado e, e refrigerante. Porque aí eu dou conta sozinho, né? É. E cheguei, eu aí eu cheguei, para o André, você, ele, ele tá montando um escritório lá no centro, na General Carneiro, com a, a Júlia Cardoso. Aí, aí eu peguei, fui, chegou lá e falei, eu tava lá em São Paulo, lembrando que eu tenho muita facilidade é. para aprender as coisas. Né? Aí, eu agora você já comprou ó, os, os maquinários para o e tudo bem. Eu pensei, falei, ah, vou encostar essas maquinárias lá e vamos trabalhar agora. Fui trabalhar, né? Foi uma ótima ideia. Eu, você eu uma eles, força para eles? Trabalhei ele. 25 anos aí com eles, ó. Né? Aí depois me aposentei e já... Então você colocou muitas persianas? Nossa senhora! Eu... eu, eu eu acho que eu vou montar assim, na manutenção eu fazia umas, umas, umas por mês eu fazia umas 500 pesteianas por mês. Era, era muita coisa. Então. Era só eu aqui, né? é Foi o primeiro. Eu tô, o que vai fazer? Tem que ser o melhor, né? é Capuchá. Isso é a, da criação, já vem do berço, né? nem é aparecer, não. Tem a obrigação da gente fazer o melhor. Fazer o melhor. É igual eu sou, eu sou diferente de muitas pessoas. É. É, eu gosto da, da, da realidade. Primeira coisa, até eu tenho um ditado. Eu falo, é três coisas no homem. A verdade, a honestidade e o respeito. Três coisas. Para a gente andar a Cabeça erguida. Cabeça boas Cabe -seguida, amizades. Nunca tive nem amizade 75 de janeiro. Está com 75 anos? e você está forte e firme graças a Deus olha já já pedindo tá pesado quando a mora na roça né? é, retiro cabelo tá, protetor enxadão né já tem um monte de maquinário da né? roça é, a roça ah, é meio bruto né a ah, roça é agora oito é beleza tudo que é tá. maquinário né mais fácil né é é isso aí. muito. É é um, é um trabalho Sim. grande. O senhor tem quantos filhos? Três. Só três filhos. Três, dois homens e uma mulher. A mulher, como que é o nome? É Maria Cristina. Maria Cristina. É. Dois netinhos gracinha. Assim. É. É. E já sou... Já sou... Uh, bisavô? Bisavô. Já tenho dois bisnetos. Mas, é, tu, do Zé Mauro, né? É, do Zé Mauro. É. Então, o senhor tá rendeu mesmo a Se família. Zé, ué, né? O Parabéns, Zé. Tá... Parabéns. O velho tá esperto. É, ué. Ó. Eu não vi muito, mas a família progrediu, né? Eu progrediu, tá bom, o senhor tá tia. certo, é. É. Mas tá bom, graças a Deus. O senhor morou em Capitino? Morei. O tempo do papai era vivo aí, não morei não. Como que chamava a, a o pai do senhor? Filha. Hein? O pai do senhor, como que é chamado? José Cândido Rosa. José Cândido Rosa. É. O senhor ia... E os irmãos do senhor, são quantos não, irmãos e irmãs? Não, só eu de homem. Um. É, e é as, as... mulheres? É, nós estamos em seis. É, agora tem três, morreu três. E eu, o nome dessa, o senhor? Das da vivas Tereza, Terezinha e Maria de Lourdes. Maria de Lourdes? É, que Estão vivas, essa que falecida. Esse, e eu três, né? E eu é. falei, falei, a mais velha. A, a caçula faleceu primeiro, Sinomália. Até um nome de. Acho que tem que eu vi que eu me lembro só ela, Sinomália o nome dela. Sim, lá. E, e a outra também? A outra falecida. é a Maria, a Maria Aparecida. E a mais velha que morreu por último. É, a Rita. A Rita. É, a Rita tinha. Mas é isso aí, o seu... Euripe? Euripe, Euripe. Eu não eu, eu esqueço aquele dia, tendo que achei você legal, foi o dia da morte do Tem que nós mas eu sei que dá atenção pra gente, né? O é, um Dali bom, foi um amigo pra gente. Pois o o Dari né? foi um professor de muita gente aqui, da tapeçaria, não... pois né? Pois é, né? Um caboclo... E o que, um que ficou pra ele é o, o Walter, né? É o Walter, o filho é, dele é gente né? muito boa. Por isso que eu falo, tem que ter, tem é. que ter tronco, raiz, né? Raiz, e o Sim. Valtinho tem raiz. É por isso que eu é. sou uma pessoa feliz, porque meu pai soube me criar também, viu? Também, né? É. E tem só o quarto ano, viu? Só tem o quarto ano. Não, não, não fez falta não, da agricultura e do comércio. O senhor rompeu. É, graças a Deus, viu? É. O senhor mora aqui no residencial. Não, é. Aqui mesmo, Ai, 301, aquelas duas janelas lá. É, tá tranquilo aí? Tranquilo, graças a Deus. Dá uma voltinha no Fusca? No Fusca, né? Fica de lá. E onde é esse Fusca do senhor? 75. O senhor comprou ele já tem muitos anos, não? Ah, tem uns 17 anos. 17 anos. Mas não tem uma peça e Outro dia não mandei esse motor dele. Foi o jogo de bronzina dele, ele estava intacto, com coisa que não... não, não ah. entrou troca essas peças aí. Coisa boa. Ah, Não deixa, não deixa, não deixa é. o rolo vencer. É, o cuidado é tudo, né? É tudo. Tudo na vida. E já conheço pelo barulho, eu sei o que está errado. A, acontecendo com ele. É. E quero ver ele, mas não tem, não é. tem ideia... Mas, exemplo, ele, né? é. Já possui carro do ano, né? carro chique, né? É. não tinha carta que é. eu, eu tenho. Aí Os meninos meus falaram, pessoa. O, a carta é um documento a mais é, aí eu vou vir tirar a carta e envolver com esse Fusca que eu tenho hoje parabéns e, hoje virou uma é, relíquia né uma relíquia isso. é o Fusca que eu tenho né é isso aí, isso eu Falou, salu a gente fica muito grato pela sua atenção é, e eu, eu também com a pessoa eu estou um humilde fraco tá, que, que isso visual, eu, eu... o senhor é forte o senhor ia eu vim falar que o senhor toca violão, é mesmo? Eu faço barulho. Então. O senhor faz barulho e é, canta? Isso, eu gosto de cantar também. O que o, que o senhor canta mais música? Mais sertanejo. Sertanejo. É. E qual que é a preferência do senhor desse Ah, é? é sertanejo mais antigo, né? Igual, um Carreiro, é, Teodoro Sampaio. Só música mesmo, raiz mesmo. E, e o companheiro do senhor? É, o Laércio. Laércio. Laércio. Ele gosta muito da música sertanejo. A tem uma, uma primeira muito boa. O senhor Sim, faz a segunda voz? Eu faço a segunda voz. É, mas... E eu precisar de, de, de, de guardar é, porque, umas imagens aí. Eu em muitos aniversários para fazer desse é, dono de fábrica aí. Acho que até lá para as 3 horas da manhã. Vocês já fizeram muito barulho então? Já. A plantou muita é chuva, viu? É, é, isso, é, isso é, isso é bom. Aquela... O ano passado choveu um pouco. É, que... Esse é, ano é maneiro em um pouco é isso. É, a chuva apareceu. Isso. Mas o senhor deve ser bom de, é, dessa cantoria. Lá, hoje, no violão. Hoje eu toquei no conjunto com a Aurélio Garcia, seis anos. É mesmo? É, mas não é, não é batido não, é corda por corda mesmo assim, ó, no violão. Ué, mas então o senhor é um artista da música? <risos> É, e e como que o senhor de, aprendeu de, esse violão? De Ninguém me ensina a fazer uma posição para o dedo numa corda. E como que o senhor? É, de uma nota eu vou, vou, vou completando os arranjos. Eu faço uns arranjos aqui que todo mundo quer Igual que arranjo Ai. do Tião Guerreiro, o arranjo mais bonito é o Pingão. Aquele ah. arranjo é para qualquer mundo, um, porque ele é uma acorde, é muito rápido. Todo mundo faz um arranjo tem que ter muita. Né? E o senhor toca violão? Começou com quantos anos? Ah, acho que tinha uns oito anos, já inclinado no violão, né? Desde os oito anos? É. Mas aí depois... Só que quem não tem na roça não tem tempo, é. né? Não tem tempo para aprender. Aqui na cidade que eu tenho, eu tenho é. uma viola daquela Delvec, não fábrica dela, mas de a madeira, até né? extinção, é. que é, é. é a embuia, né? Embuia. É uma viola Delvec. É, é, é, ajeitado. é E dois violões muito cheios também. Mas eu não posso tocar por respeito, você tem que respeitar o... O vizinho. o vizinho. Porque às vezes quando eu estou acordado, eu, tenho, eu trabalho a noite eu dormindo, eu gosto de com a É, aí aí eu, pode dar é. confusão para o senhor. <risos> é, mas aqui tem, tem uma, uma chegada bonita aqui nesse prédio e ali na frente é a pracinha que vocês reúnem <risos> é, os amigos é lá. É lá, o show é ali. Ali é o show. O cide... de so de... ah, ah, não pode. Você, eu vou ter vou, vou, vou, vou, vou, vou uma reportagem agora. Você ficou sabendo que do, do, do tinha... assim, o Japão daqui a faleceu um ano? Eu fiquei sabendo, que o senhor Timaré que falou. É. é. Mas é isso aí. A, ele, que coisa, hein, é, rapaz? A vida. Nada justifica isso aí, hein? É. Eu acho que não. Mas é. A gente. É, a vida, um, momento é. Difícil, né? um momento difícil, né? Momento difícil. Não, não queima não. Isso aqui, ó. O o Lá em Capitica o senhor, senhor cantou também tá ou não? Lá eu, eu Inclusive é. Aqui tem uma dupla que lá em Capitinho eu cantei com o pai deles, que é essa é cidade de Capitinho, aqueles é moreninhos. Paulo Vitor, Pedro, Paulo Vitor e. Vito, Paulo Vitor, eu sei que é o um nome troncado. E eu cantava com o Paulinho. O Paulinho? Que já cantou com a dupla, que eu ia em, em na rádio de. de ele mora em Brasília e canta na rádio. Melhor dupla de, de lá. Da, da, essa região tem muita música sertaneja. Tem. Cantor sertanejo, Brasília, né? Brasília, Minas, é. fim de Minas aí. Esse e... claraval também tem muita tem. violeiro bom, né? Tem. É, esse fim de Minas e, e Goiás, né? Goiás. Tem. Mas, mas, tem mas, mas essa ponta né? do estado aqui é, é bem promissora, né? É. Muita... Aqui tem o Jean Giovanni, tem... Jean Rio Negro e Solimões são os mais famosos aqui é. da região. E o São Euríptes e o, e o <risos> Laércio, né? É Está é. escondido. É. Até o dia de São Dívio nós cantando, né, pessoal, Diz se que se quiser grava, eu vou pagar uma gravação um CD para vocês. Depois é. de quase 80 anos, não vou mexer com isso aí, né? Mas depois tá bom, faz sucesso não. aí, vai ter que viajar o Brasil todo, isso, né? É. Tocando e cantando. É. É. Ah, o senhor faz a segunda voz? Faz a segunda voz. Né? É. Só que faz parte, né? Cada pessoa tem um bebo no um fundo. Né? E paquero mais, toda essa coisa aí. aí. Aí fica só na viola. <risos> só na viola, né? Aí, aí, aí eu... choro as mágoas na viola. Isso. Ela é o sempre... companheiro das horas certas, né? É o companheiro das horas certas. Isso. A música, ela, ela dá uma, uma alma nova, né? Uma alma nova, exato. E ela fala, fala. alimenta fala, a alma. Alimenta essas músicas antigas. Elas é. mexem com isso. Mexem com o coração. Tem sentido, tem letra. Né? Uma história bonita, a né? história, isso. É, a história da, da, da e, música, e etc. História e real. Tem muita música real mesmo, a história, é. né? Isso é bom. Eu estou conversando aqui com um, um violeiro. É, é, não, tocador não, de violão. Não, e... um, um, dia, um dia que não foi coitado, botou um jeitinho de se comunicar. Você tinha dado, não mas... Estou com essa bola toda, não é? é. Faz um barulho, que pra... Fazer um barulho. Fazer um barulho na viola. Com F, vou comigo colar essa, vamos fazer uma. É. Agora eu vou eu tenho que respeitar a voz. dos né? É. Aí pode afastar mais um pouco antes, O É. o senhor Ript, o, o, o, o senhor está chegando de lá ou não, do seu o... apuntamento? O senhor foi lá no seu apuntamento? Não fui. Não foi, não. Não. Mas não, é. Já tem sido, né? É. Eu não estava sabendo, se eu soubesse eu, fiquei, eu teria. Eu fiquei sabendo mesmo da realidade hoje, que eu fiquei sabendo a verdade. É. A mas é a vida Sim, a vida é, é, é, tem uns, uns momentos é isso, difíceis. É. Se a pessoa souber vencer, é. superar. Eu acho que tem que ter muita força, né? Deus dá eu graça eu e força para a gente. Eu acho que eu não faria isso aí, não. Não, o senhor, o senhor é, né? é. Gente vai sofrer. Você não dá aquele passo firme assim para não. É. O senhor trabalhou é, aqui com Cortina, né? Com Cortina. Persianas, sim, né? Persianas. Junto com Zé Mauro e Isso. mais de 20 anos. Mais de 20 anos. 25, é. o senhor falou? É, é por aí, uns 25. Quase 25, é. 25 anos ajudando é. o filho. É. E é bom trabalhar assim, é a gente vê. O, Deus, é, né? é, é, é. uma, É, é, é, é, é ué, gente vai puder, né? Ajudar o filho, sim, né? Dias. E o senhor está de parabéns, viu? Eu, obrigado. E os filhos do senhor são pessoas distintas. Oh, muito obrigado. Né? E eu gosto muito desse. É. E esse, o Zé Mauro casou muito bem com a filha do Arli e da Cida. Gente é. que a gente gosta muito. Ixi, são primos da mim, primo minha esposa. A Regina, né? É a Regina. Nós combinamos muito. Isso é bom. É. Eu muito respeito pelos outros, mas... não é? Eu, eu sinto pessoas muito feliz. Quase que eu me sinto mais feliz da terra, viu? É mesmo? E todos altos e baixos. Porque quem não tem altos e baixos da vida? É. E eu fui um que foi cheio de altos e baixos, mas eu me. Eu sou tão conformado a levar as coisas tão mais ou menos controladas que eu não eu me sinto a pessoa mais feliz. Porque eu sou mesmo. Eu Agradecido a Deus. De coisa, nunca discuti, nunca. É. é. Agradecido pela vida. Isso. E tem que agradecer mesmo. Agradecer a Deus e. A Deus, porque é ele que dá força para a gente. A nossa caminhada tem que ter a proteção dele. Tem. Sem ele mas não somos nada. Não somos nada. Oh, Parabéns, senhor Oribio. Oh, então, parabéns. Eu te agradeço pela... É. Essa, essa, essa calma, essa, essa... Essa cortesia, essa educação... É... Eu estou quase... Pra... Eu já sou doceiro mesmo mulher velho desse aí, né? Não, o senhor tem história, <risos> história boa. O senhor ainda não falou dos carros de boi É isso. Olha, se eu falar, falar dos carros de boi, vai ser outro isso. dia.